Comandos. Atenção, é altamente recomendado que você tenha terminado o jogo de comandos antes de aceitar esse desafio. E, e... saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está? No blitterando jogos! Hoje é você quem vai jogar! Prepare-se para o desafio... Comandos Hard Mod! Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Vocês podem observar, tem bastante inimigos... Agora passar por aqui não vai ser tão fácil, observe que o veículo está bem mais rápido A parte central está bem mais vigiada também. Agora o canhão também está bem protegido. E a saída aqui também não está nada... Observa que agora todos os inimigos têm cobertura. Uhum. Para esta missão temos o boi na verde, uhum. o franco atirador yes. e yes, o sapador. Observe que o francotirador tem apenas uma bala. No entanto, nessas caixas aqui você pode conseguir mais munição. Além disso, foi adicionado uma bomba extra. Use-a como bem entender. e para fazer o download é muito simples acesse o nosso servidor do discord link na descrição do vídeo e para instalar é muito simples vá na pasta onde está instalando o jogo comandos e extraia a pasta missiones para dentro da pasta datos e para voltar ao normal é só remover esses arquivos e agora vamos soltar o alarme Cuidado com a fuga Tem que eliminar essa área aqui antes de avançar Caso contrário E é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui Conto com a sua participação e a até a próxima! Boa sorte, oficial!